you Olá seus doideiras, tudo bem com vocês? Muito obrigado por estarem aqui no canal assistindo a mais um vídeo do canal dos loucos, das pessoas que não são normais, mas nós existimos, estamos aí e quem quiser que conviva conosco e quem não quiser que vá embora, porque afinal, como diz o ditado, os incomodados que se mudem. Se você não sabe sobre o que é esse canal, vá na página do canal e lá tem um vídeo assim sobre o que é este canal, aí você assiste ao vídeo e você vai ficar sabendo Aí se você se identificar com o que foi dito no vídeo, você se inscreva no canal e já dê um joinha neste vídeo aqui, naquele vídeo lá também, porque isso vai ajudando a ranquear o canal. E se você não fizer isso agora, você no final do vídeo acaba esquecendo e aí, puff, já era, mano, eu te dei uma bagulho de graça e você não me deu nada em troca, velho, aí não tá valendo. Então, colabora, Dá uma forcinha, aí, Dá uma forcinha pro canal. E se você é um cara padrãozinho do sistema, talvez seu lugar não seja aqui. Mas assista os vídeos do canal porque você pode acabar se identificando, na é verdade, afinal, de médico e louco todo mundo tem um pouco, como também disse o ditado. Bom, mas vamos direto ao vídeo sem enrolação. E hoje eu quero transmitir para você mais uma coisa muito legal que vai ajudar a melhorar a sua vida. Melhorar você como pessoa. Para que Obama, para quem não sabe, em um discurso em uma das universidades lá dos Estados Unidos, que eu não sei qual é, ele falou assim: não é legal ser ignorante. Aí nós vamos nos focar numa palavra chamada ignorante. O que, que significa ignorar? Significa não saber. Então ele falou: não é legal você não saber. Por exemplo, quando você chega a um lugar, tem várias pessoas de vários tipos, de vários lugares, de várias origens, com várias histórias. E se você é uma pessoa que não sabe? sabe nada ou sabe muito pouco provavelmente você se sentirá meio que retraído intimidado envergonhado e vai ficar lá no cantinho assim parado o hum, que que eu tô fazendo aqui eu podia estar tá vendo televisão na verdade mas e se você não for um cara ignorante e se você for um cara que já leu leu leu vários e vários livros mesmo que você não tenha guardado tudo na memória, um pouquinho de cada livro, você vai ter guardado na sua cachola e isso pode fazer de você um cara preparado para conversar sobre e todo e qualquer tipo de assunto com todos os tipos de pessoas. E mesmo que você não saiba sobre aquilo que, o que aquele cara está falando, você pode perguntar. E o cara, obviamente, se tiver interessado, vai te ilustrar mais ainda a sua mentalidade e você vai se tornando cada vez uma pessoa melhor até no final você morre. E aí, tipo assim, tudo isso não adiantou para nada, né? Mas enquanto nós estamos vivos, para que a vida não se torne um tremendo de um tédio, uma tremenda de uma chatice, nós achamos que nós devemos ler e estudar e filosofar e pensar e concluir e calcular e blá blá blá, blá para ocupar o nosso tempo ocioso. Muitas pessoas são viciadas em trabalho, só para não ter que ficar sem fazer nada, outras adoram ser, sem, ficar sem fazer nada, para não terem que trabalhar, e não fazer nada é fazer alguma coisa, como já disse o Homer Simpson, na verdade? Bom, eu trocaria tudo isso aí, todas as leituras e todos os filmes e todos os blá blá blá que já participei, não sei o que lá, blá blá blá, por esportes, por exemplo. Tipo motocross, tipo pipes cross, tipo skate, patins, asa delta, tiro alvo, tudo. Porque se a vida, segundo alguns filósofos nos coloca em atividade para ocuparmos o tempo que ficaríamos ociosos? Então eu acho mais interessante desperdiçar esse tempo ou praticar esse tempo ou usar esse tempo com coisas que causam adrenalina, né? Como disse Shakespeare, não importa quantas vezes você respirou, o que importa é quantas vezes lhe faltou o ar por causa das emoções daquele momento de adrenalina. Quando você viu aquela garota e você chegou nela pela primeira vez, e aí seu coração, pum, pum, pum, pum, pum, pum, quase sai pela boca, e você travou a respiração, começou a ter tontura e fala mano, eu vou desmaiar, tô apaixonado. E no fundo, no fundo, eram só hormônios em oposição, né? <risos> Bom, mas enfim, aí o que acontece? É muito mais legal você chegar num lugar, por exemplo, e você ficar quieto. Isso é muito mais importante do que você chegar lá falando, e aí galera, uh, chega. E tal, isso é também desagradável. Mas é legal quando alguém pergunta alguma coisa para você, você saber o que responder, você ter o que responder. E para isso, o único jeito que eu conheço é você colocar informações na sua mente. É igual um HD de computador, meu. Se você não tiver programas lá no seu HD de computador, como é que você vai trabalhar com o seu computador? Não vai servir para nada, né? Então. Então o cérebro humano é a mesma coisa. Se você não tem informações sobre seu cérebro humano, tipo assim, <risos> qual que é a utilidade dele para você, né? É sei lá, levar o seu corpo para algum lugar ou assistir televisão, talvez seja só isso, mas aí é um problema seu, não é um problema meu. Mas como é divertido também para algumas pessoas ler, pensar, raciocinar, escrever, deixar a marca dele registrado na história, o caminho que eu conheço, cara, é como eu acabei de falar, é inserir informações na cabeça e o único jeito de fazer isso é você estudar. Estudar no SESU é você se matricular numa faculdade e fazer um curso lá, ou dois, ou três, ou dez que sejam, engolindo aquilo que é enfiado na sua garganta abaixo o que pode te levar para baixo também isso porque você não vai acabar pensando por você você vai acabar só papagaiando o que foi enfiado na sua cabeça como era antigamente muito antes da internet muito antes da internet para você que é jovem funcionava assim cara tinha um noticiário então, todo mundo assistia o noticiário. Aí, depois que o noticiário acabava, as pessoas pegavam o telefone com fio, ainda e discavam. né? E ligavam para o outro. Pô, você viu o que saiu no noticiário? Vi. Ah, mas você viu o fulano de tal? Vi e tal. E todo mundo falava sobre aquilo, mas em cima daquilo que havia sido passado para elas. Elas não tinham uma opinião própria, porque elas não estavam lá, elas não, não foram testemunhas dos fatos, elas não respiraram aquela atmosfera, elas não vivenciaram tal momento. Simplesmente papagaiaram o que foi papagaiado para elas. Assim, não, tinha um telefone de papagaio, essa aqui é a realidade. Pior do que isso, era quando tinha um rádio, em que as pessoas, elas ouviam apenas, sem ver nada, e imaginavam mais de acordo com a quantidade de conhecimento que elas tinham. Se era um cara viajado, por exemplo, ele podia... Imaginar como que era os primeiros do Egito naquela situação, que se ele já tivesse estado lá mas no caso do brasil poucas pessoas viajavam apesar que muitas vieram de fora para cá então tipo, tipo o rádio é legal não é mais legal do que a televisão mas se alguém chegar para você e começar a falar por exemplo sobre floresta amazônica sobre política saúde sobre tecnologia que se fala muito hoje em dia sobre poesia sobre filosofia sobre grafite né marte moderna sobre comportamento humano sobre qualquer coisa a respeito de segurança, moradia, eleições, democracia, senso comum. Olha só quantas coisas existem para se falar. Mas como é que você vai falar se você não sabe? Então, pensando em você, eis que surgiu para ler, transmitir 21 livros que eu já li e que me ajudaram a me tornar uma pessoa melhor nossa mas isso foi muito pretencioso né cara eu não quis falar isso tá é que me ajudaram a tipo assim ter assunto para falar Pronto, é isso que eu quis dizer, entendeu? Tipo assim, você pode falar aí sobre qualquer coisa e eu vou falar com você também sobre qual, qualquer coisa. E se eu não souber, eu te pergunto, cara, mas eu sempre vou ter na minha mente, acredito eu, né? Alguma coisa que possa ser acrescentada nessa conversa. Não deixando que seja você apenas o protagonista do monólogo. Sacou? Bom, então, cara, eu vou te passar a relação do, dos livros. Não tem uma ordem, tá? Pra você seguir, porque, tipo assim, depende muito de que idade você tem, depende muito do que você já leu, depende muito da sua, do seu interesse também, né? Depende muito da sua... Ah, eu detesto essa palavra, cara. Maturidade. Entendeu o quanto você é maduro, mano hum, do céu? Isso daí, onde eu vou fazer um vídeo só sobre isso. É só maturidade, então vamos lá, cara. E eu não vou falar muito assim dos livros, tá? Porque você vai perder a graça. Mas os que tiverem na internet em PDF, eu vou tentar deixá-los no, no link aí embaixo aí na descrição. Para se você tiver interesse, né? Sobre o livro que eu já li, quiser ler também, você pode ler em PDF aí no seu talent, né? ou no seu celular, ou no seu computador, na televisão, onde você puder, entendeu? Senão você pode comprar o livro no papelzão Mel e deitar no sofá lá e ficar lendo o livro é da hora. Eu curto essa parada também. Então é o seguinte, ó, o primeiro livro que eu vou falar aqui chama-se O Homem que Calculava, de Mal Malbatarram, se você pensa que o cara é estrangeiro, é algum árabe, alguma coisa assim, você está muito enganado. Ele é brasileiro. E é um livro que já está na 89ª edição em vários idiomas, porque é fantástico. Esse livro aqui, ele conta a história, só um pedacinho, tá? Eu falei que eu não ia falar, mas eu vou falar. De como surgiu o jogo de xa... o, uh, o jogo de xadrez. E aí, meu, quando você vai num lugar, na casa de uma pessoa, aí você chega lá e tem um tabuleiro de xadrez, certo? Mas, pô, você joga xadrez? Jogo? Não, você joga xadrez? Eu não perguntando pra você aí, escreve aí nos comentários, sim ou não. Ah, legal. Quer jogar uma partida? Pô, agora não dá. Ah, legal. Então tá, vamos tomar um vinho? Beleza, vamos tomar um vinho. Você conhece a história do vinho, cara? Oh, muito louco, mas sabe que é o deus do vinho? Olha, né? Também pra você saber, né? <risos> você vê que doideira? Você sabe quantos, quantos tipos de uva tem pra fazer o vinho? Você sabe se o vinho precisa de muita água, muito sol, muito frio, muito calor. Ó, ó, ó, legal, né? Conversar sobre vinho. Ah, muito bom. Ainda mais tomando um vinho? Foda, cara, nem me fala nesse assunto. Bom, então, voltando aqui ao xadrez. Aí você chega aí e pergunta assim: vamos supor que você vai tá na casa de uma, de uma gata, uma mina assim, os que ela joga um xadrez, ah né? Entendeu? Aí você vai jogar? Não, não vou jogar porque agora não dá, tá? Ah, legal, vou tomar o um vinho e tal, beleza. Mas deixa eu fazer uma pergunta, meu. Você, você essa história do xadrez? eu ouvi falar na, na história do xadrez tal? Aí ela, não, não, não sei. É, quer saber? Eu já ouvi falar alguma coisa a respeito. Tipo assim, você vai ser arrogante, né, meu? Tipo assim, dá a entender que você sabe tudo e tal, não é legal. Entendeu? Eu, cara, eu tô dando dica de namoro, não é isso que é fazer, tá? Aí a menina vai ficar curiosa, entendeu? E tudo é blá blá blá. O mundo é blá blá blá. Essa aqui é a realidade, entendeu? E aí você pega e conta a história do xadrez pra ela, baseado no que o Malpaterra mal falou. No livro O Homem que Calculava. Mano, olha que louco que é isso, velho. Fala pra mim se é doideira ou não é. Isso é coisa pra maluco, mano. É coisa pra estar tá nesse canal. Então se você... Ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se nesse canal que você vai curtir pra caramba os vídeos que tem aqui, cara. Se você for louco, né? Se não... Aliás, esses livros que eu tô falando aqui, se você não é louco, tá? Se você ler, você vai ficar louco, porque é da hora. Cara, tipo assim, é... esse livro aqui, O Homem Calculável, é pra você ler, se você quiser ficar feliz. Aí você vai ler esse livro aqui, você vai ficar feliz, é da hora. O segundo livro... Cara, esse livro aqui, Plutamel, é um livro assim, ele é muito especial na minha vida, porque ele transformou minha vida de um jeito assim, que, que, que, que para explicar eu preciso escrever, que eu não consigo explicar em palavras, sabe? Só se eu sentar diante do meu computador, pegar meu teclado, acender um coisa e colocar uma taça de vinho lá, e aí eu vou conseguir explicar como que esse livro transformou minha vida. Aí eu vou deixar o texto no meu blog, e depois você entra lá e lê, mas eu não vou fazer isso. Leia um livro chamado O Egípcio. Ele tem 789 páginas. E é uma, um livro que vai, assim, fazer de tipo, você uma outra pessoa, cara. Tipo assim, se você tá nesse degrau da de escada da vida, você vai subir uns, subir uns 4 ou 5 degraus de uma vez só, lendo esse livro aqui, O Egípcio, Mika Valtari. Porque é o terceiro livro, mano, é muito louco, mano, <risos> tipo assim, cara. É o banquete, né? de Platão. Então, o, o Platão, ele, ele escreveu um livro chamado O Banquete, que é, um, é um pratão, né? é um prato. Olha que bonito isso, né? Platão te dá um prato de O um Banquete, saca? Você entendeu a metáfora? É muito louca, né? Em que havia reunido ali vários filósofos, entre eles Sócrates, e eles discutiam sobre moralidade, saca? Então é muito legal você ler isso aqui, porque você vai... Puta, cara se vai viajar se vai evoluir tanto mano eu me perco cara nas emoções eu fico até arrepiado porque é, é muita coisa pra mim mesmo entendeu o quarto livro chama se isso aqui é muito muito muito legal para você debater com o cara que é de direita e com o cara que é de esquerda entendeu tipo assim o cara que defende demais a teoria dele que na verdade não é dele é de um cara que ele adotou pra ele Saca, o livro perfeito para você ler e para você conseguir discutir com os dois. Chama-se O Materialismo Histórico em 14 Lições do autor Calvino Filho. Você vai entender o que é o materialismo histórico e aí você vai poder, sabe, discutir com o extremista da direita com o extremista da esquerda e ainda sair de boa, como se você não tivesse se envolvido com nenhum dos dois e os caras ainda vão pagar um pau para você, mano. Essa aqui é a realidade um um ah, outro livro cara assim exemplar eu puta eu queria ser esse cara na realidade mas eu não queria estar onde ele estava sentindo assim, a nossa Sibéria, quando ele escreveu esse livro aqui chama-se Recordação da Casa dos Mortos de Dostoiévski que sorvete que é esse livro cara porque ele fala tanto do comportamento humano dos homens que estavam enclausurados no meio do, do nada e sob um frio que te queimava. Olha, de tão, de tão gelado que era te queima, entendeu? Porque desidrata, né? Cara, é da hora você ler a recordação da casa dos mortos, cara. É discurso sobre o método de Descartes. Eu acho muito chato, tá? Mas, para você também, eu li esse livro tinha 14 anos, cara. Era mais ou menos quando estava surgindo o, o PCXT. Você nem deve saber disso de que, que eu estou falando, mas era usado uma palavra muito, muito comum na época chamada caractere, porque o prompt do, de comando do PCXT piscava na tela e você ainda usava o DBASE para poder fazer programação, né? E aí eu tava lendo esse livro, e aí eu descobri essa palavra caractere num livro que tinha sido escrito 200 anos antes, cara. Aí eu falei pro meu pai assim, falei, pai, olha essa palavra aqui, caractere. Eu nem imaginava que existia essa palavra. E tava num livro. Aí, se você ler, cara, você vai pirar, velho. Você vai falar que o computador, assim, é tipo uma coisa meio que básica, entendeu? Comparado, claro, com a... A, a arte filosófica que tem por trás de tudo isso daqui, cara, contestação de argumentos, sabe? comprovação científica, é, refutação, é muito muito genial tu esse esse negócio aqui. é então, um outro livro também muito interessante que esse ele, que se combina com um materialismo histórico chama-se Arte da Guerra de tzu é muito louco, cara. é um livro sobre Disciplina é um livro sobre como você conviver com os seus inimigos, ou até mesmo como derrotá-los, entendeu? Nunca corrija um inimigo quando ele estiver errando, saca? Tá, tá escrito aqui nesse livro. A República de Platão é tipo assim... Eu, eu, eu, eu, eu vou ser um pouco mais rápido aqui pro vídeo não ficar muito longo, porque é o seguinte, eu vou, re vou resumir aqui os livros, tá? A gente precisa entender que hoje a gente tá vivendo no Brasil e no mundo uma grande transformação política. Obviamente fruto de uma... Recessão econômica, fruto de uma transformação climática e fruto também de uma transformação populacional gigantesca que tem afetado a economia do mundo e com isso afetado os governos, mas não tem afetado a ambição dos homens. Entende? Então você precisa dominar um pouco de algumas coisas que grandes autores, grandes pensadores, etc., etc, etc já disseram 3 mil anos atrás. E que ainda se aplica nos dias de hoje, velho. Então pra você ver como a humanidade evoluiu muito pouco nesses últimos 3 mil anos, então seria é muito interessante você ler tudo isso daqui que eu vou te falar, porque quem sabe você pode ser o próximo cara que vai fazer a humanidade evoluir 3 mil anos para frente, né? Então por exemplo, eu tô aqui desenvolvendo uma teoria de que o mal deve ser pago com bondade, e não com mais maldade. Mas isso tem a ver com aquilo que foi dito por Jesus Cristo, que ele fala como pode um cego conduzir o outro sem levá-lo ao precipício. Então disso eu vou desenvolver uma, um argumento e depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Me referindo à legislação, à punição, a presídios, etc tal. Legal, né? Como é que eu ia fazer isso se eu não tivesse lido nada disso e outras coisas que eu li e tal não ia ter como fazer isso, entendeu? Então por isso que eu falo pra você a importância da leitura. É, outro livro chamado Os Protocolos dos Sábios de Sião é um livro que você tem que ler, cara, pra você entender o que que estão tentando fazer... Um lance da imbecilidade das pessoas no planeta Terra, mano. Muita coisa do livro que um cara escreveu aí, que é um livro muito vendido, algumas coisas que você tem que saber para você não seguir isso ou aquilo, foi retirado desse livro, saca? Então, é o livro que eu recomendo para você, mas a edição que eu recomendo é a de 1936 do Gustavo Barroso, que é a tradução completa dos Protocolos do Sábio-Sião, original. Aí para você, cara, chegar num lugar assim, você ser um cara meio que de destaque, você precisa ler alguns livros, cara. Que é assim, ó, La história della Técnica, de Dani Levesque. É um livro é, em espanhol, eu tenho, certo? Mas tem aí na internet também, eu não sei se é completo igual o meu, mas é um livro que você precisa ler para você entender como que a técnica, que é a arte, que é a materialização do pensamento, conseguiu nos transportar desde a época lá do passado até agora tudo que a gente inventou mas não conseguiu ainda por exemplo reconstruir as pirâmides do Egito né? qual foi a técnica que os os piramideiros lá usaram para construir como é que foi construído você sabe você sabe deixa aí nos comentários que a gente vê isso depois admirável mundo novo você também tem que ler de Aldous Huxley Huxley. Aí, não importa como é que falam dele. Portanto, que você lê, ó, admirável mundo novo. A história gráfica universal da música de Falle, Fahrland, é o nome do cara. Por que, cara, que você tem que saber a história da música? Porque tudo é música. Até eu falar pra você, eu posso cantar. Olha que legal. Saca? Todo o som pode ser música, o canto dos pássaros, qualquer coisa. Então você precisa ter o conhecimento sobre a história da música. A fascinante história do livro, cara. Olha como é que surgiram os livros, mano. Olha como é que estão os livros hoje. Estão assim, nesse jeito. Mas antigamente era assim. Como é que os livros surgiram? Não é? Vai ser legal você saber, saca? A fascinante história do livro de Waldvogel, tá? É esse livro aí que você deveria ler. A história do calendário. Tipo assim... É super legal você saber como é que surgiram as datas e o calendário. Por que, que tem o calendário? Como é que era contado os, os dias, os sóis, as luas, etc e tal. Esse é do Hernani Donato. Olha que legal, gente. Eu e o Hernani Donato aí na foto. Nossa, hein? Você pensa que eu sou pouca coisa? É, Tava tá pensando nisso daí. Outro livro é A Democracia em Ação. Isso daí que a gente estava falando antes, do momento político, mundial, econômico, que tem afligido todo mundo diretamente. É muito importante que você tenha aí na sua cabeça a democracia em ação de francis ranking governo representativo cara o que é governo representativo O né? pessoa fala é democracia democracia foi comunismo fascismo libertário eu sou libertário é como é que é fala o outro aí eu sou capitalista eu sou não sei o que eu sou blá blá blá hum, mas você é um democrata? Você sabe o que é um governo representativo? Você acha que o cara que foi eleito para te representar, ele é teu chefe ou você que é chefe dele? Você acha que ele pode fazer tudo o que ele quer porque ele está comandando a caneta? Mas quem é que comanda a caneta que está na mão dele? É ele ou é você? Entende? Então é muito importante ler esse livro aqui, como também é importante você ler A Constituição dos Estados Unidos, de Hamilton-Madison. Pô, como é que foi escrito A Constituição dos Estados Unidos? Por que que... O brasileiro quer tanto copiar a construção dos Estados Unidos se os ingleses que, que foram para lá foram com o objetivo simplesmente de, de ficarem ricos... E os europeus que vieram para cá, vieram simplesmente com o objetivo de continuar na realeza, entende? Você percebe que o político brasileiro tem muito disso. Quando o cara é eleito pelo voto direto, ele se sente parte do império, da realeza. Isso significa que a mentalidade do brasileiro ainda não se desprendeu do conceito do Brasil Império. Saca? De Dom Pedro II, I e Dom João VI. Outro livro também muito importante que faz parte desse contexto todo chama-se senso comum de Thomas Paine, cara, isso é, é, é muito louco, porque ele explica como é que surgiu o governo, entendeu? E você vai se ilustrar muito lendo esse livro, o senso comum de Thomas Paine. E outro livro que vai ajudar você, que vem antes ainda do que o Thomas Paine fala, chama-se A História da Riqueza do Homem de Léo Huberman. É um livro que ele explica todo o, o, o princípio econômico das coisas, saca? Todas as guerras têm origem na economia, isso daí... É básico. E o 21 primeiro livro, A Sabedoria da Vida, de Arthur Schopenhauer, que é um filósofo que eu mais amo no mundo, é esse cara porque ele fala assim, sabe, sabe o que ele fala? Ele fala assim, ó, muitas das coisas que eu penso, às vezes eu encontro em livros que foram escrito, escritos 100 anos antes de mim. O que significa que eu não copiei os caras. Significa que eu estou chegando à mesma conclusão que eles, o que significa que eu estou evoluindo tanto quanto eles já evoluíram isso também acontece comigo algumas vezes eu tenho um pensamento e aí eu vou consultar o livro e aquele pensamento já tá lá eu Falei, caramba o cara pensou antes de mim pensou Por quê? porque primeiro ele veio antes de mim ele envelheceu antes de mim ele concluiu tal coisa antes de mim então quando eu concluo que ele já concluiu significa que eu também estou evoluindo e aí, infelizmente também estou envelhecendo mas faz parte da vida né fazer o quê? e pra terminar me vê a cabeça agora mais um livro que é um prêmio para você, tá, que quer se tornar o cara. No livro chamado O Homem Medíocre de José Ensinoiros, ele conta da mediocridade do ser humano, o quão pequeno nós somos diante de um planeta tão grande e a ilusão que nós temos da nossa própria grandeza que na realidade ela não existe, entende? Tipo assim, você vai morrer, velho, e você não vai fazer falta nenhuma o mundo. Essa aqui é a realidade, entendeu? Como por exemplo, os grandes nomes aí da filosofia, da história, etc. e tal, morreram e eles fazem falta? Não sei, porque no lugar deles entraram outras pessoas, entendeu? E no seu lugar entraram outra pessoa também. Porque no final da história, todo mundo morre e ninguém é insubstituível. Bom, pessoal, eu sei que esse vídeo foi longo, papapá, Mas não importa, o importante é que se você ficou aqui até o final, com certeza você está se tornando um cara melhor, cara. Se você achou esse vídeo legal, compartilhe com uma só pessoa, que você já vai estar ajudando muito. Dê o um joinha, inscreva-se no canal se você não está inscrito. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.